Sou Mário Gaspar da Silva, do Instituto Superior Técnico. Eu conheço o arquivo.pt desde o início. Estive, na altura, era professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e estava a coordenar o grupo que desenvolveu o motor de busca-tumba, de que depois deu origem a um primeiro protótipo de arquivo da web num projeto que teve o apoio da a Biblioteca Nacional e também teve apoio da FCCN e, portanto, houve um grupo que, que, que trabalhava num motor de pesquisa, a seguir fez o tal protótipo, que se chamava Tomba, na altura, que foi o, o embrião do arquivo da web foi digamos, na altura tinha pessoas como o Daniel Gomes, que hoje é o gestor do arquivo, que fazia parte da equipa e que, entretanto, se doutorou e, a seguir ao doutoramento, veio a corporizar aquilo que, depois na FCCN, foi o arquivo do Web. O arquivo, hoje, tem todas as potencialidades que nós, na altura, imaginávamos que poderia vir a ter, obviamente que é, uma, é um processo... Uh, o processo de desenvolvimento é complexo e há muitas decisões a tomar, mas do essencial penso que, que o arquivo, nestes 10 anos, uh, uh, adotou as estratégias certas, atendendo uh, aos recursos que lhe, que lhe foram uh, disponibilizados, uh, continuo também a achar que uh, é um desafio interminável. Uh, a web, desde, desde há 10 anos para cá, evoluiu muitíssimo e o desafio que hoje o Arquivo da Web tem para continuar a arquivar a memória digital uh, dos portugueses uh, é, é, se calhar, ainda maior do, do que há há 10 anos. Mas é indubitável que, que estamos em face de um, uh, de, de um dos arquivos uh, mais, mais interessantes e sui generis, uh, do mundo, até, uh, que fez, fez um caminho próprio no contexto português, Uh, mas que é, é inquestionável que, que se afirmou e, e que hoje em dia é uma referência uh, já para muita gente dentro da comunidade uh, científica e até no público em geral também. Eu estou cá uh, não tanto pela vertente da disseminação, que eu acho que, que obviamente que, que um evento como este dá uma, dá uma visibilidade muito grande ao arquivo, mas estou mesmo pela celebração, porque para mim inclusive é o arquivo ah, o arquivo não faz uns 10 anos, o arquivo faz pelo menos 15, faz uns 16 ou 17, porque foi digamos, a ideia de que nós, de, de, digamos, quando nós estávamos na, a nível do projeto de investigação a, a conceber o que iria ser o arquivo e como é que poderia ser feito e quem seriam as instituições que iriam participar, etc. Essa ideia nasceu, como eu disse. É Bastantes bastante anos. Para mim é uma gratificação, obviamente, muito grande ver que institucionalmente uh, chegamos aos 10 anos e, portanto, eu estou cá hoje mais é para celebrar.